Si, si piensas que es, que es la internet, al fondo, es que no tiene sentido que sea pago, que sea, que, que sea de pago. Es como una, el agua, ¿sabes? Es, un, es comunicar, un, es como hablar yo, entre tú y, y yo. La mayoría de la gente no tiene tiempo para esto. Entonces, precisamente las herramientas digitales permiten que toda esa gente sí que encuentre huecos en sus rutinas para, en determinados momentos, eh, insertarse en el proceso de participación. Quando eu penso em rede, eu penso numa teia de aranha, uma aranha, tece a sua, a sua, a aranha que tece a sua teia. É interessante pensar na aranha porque é, me parece que a aranha ela não tem exatamente um objetivo traçado, ela não tem um plano de rede anterior. Eh, Gifinet, a parte de ser uma rede de, de telecomunicaciones, é uma comunidade eh, que provee conteúdos, transmite conhecimento a, a as pessoas do de, mundo eh, sobre como montar uma rede de forma autogestionada. Pensar em redes livres é pensar em formatos autônomos de comunicação, em formatos autônomos de representação,